Oi mega gente, hoje eu já tô gravando um vídeo aqui pra vocês, muito legal, e vou estar tá disponibilizando o botão inscreva-se do canal Felipe Neto E o melhor de tudo é grátis, sim, corre, mentira, não corre não, fica aí mesmo Bom, o melhor de tudo também é que não vai ter encurtador, é o link pelo Mediafire Então vou estar tá deixando um exemplo aí, então vamos por um exemplo Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa aquele like porque isso ajuda muito a qualidade aqui do canal para manter o conteúdo. Se eu ajudei vocês, eu peço por favor que se inscrevam e ativem o sininho para eu estar ajudando mais vezes. E eu convido vocês para assistir mais vídeos para o seu canal ficar profissional que nem esses youtubers grandes. Esse foi o vídeo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou!